Oi pessoal tudo bem com vocês então vim hoje aqui gravar um vídeo rapidinho para vocês ah, deixando vocês a par do que tá acontecendo né comigo ultimamente tem acontecido bastante coisa né então a ah, a gente tem cursos na plataforma né a gente vende pela plataforma aconteceu algumas coisas né envolvendo outra artesão outra estilista né e desde então começou a perseguição né a semana passada minha vida virou um inferno essa semana também começou bem já a semana né então tá sendo bem complicado porém eu vim aqui explicar para vocês tudo que tá acontecendo tá começando falando que eu sou sim profissional eu sou sim estilista né não me predomino não me digo sou a melhor do mundo não eu sou muito boa no que eu faço sou muito boa na minha profissão né eu sou uma pessoa que eu cresci com dificuldade por ter um, um transtorno bem complicado que é a dislexia ah, isso prejudica o meu falar Prejudico meu escrever, foi um diagnóstico tardio. Eu fui descobrir isso eu já era mãe, fui descobrir quando eu já tinha o meu, o, os meus filhos, por causa deles, que eu acabei descobrindo que eu também tinha. Então, eu troco bastante as letras do nosso alfabeto, tanto para escrever, quanto para falar. Vocês podem notar isso nos meus vídeos. Os meus vídeos mais antigos, vocês vão ver. Ah, então, que eu tenho esse, esse problema que eu já consegui burlar isso, eu consigo trabalhar super bem com isso, né? Me atrapalhou bastante na época escolar, hoje em dia já não me atrapalha mais, e quem me conhece, quem já sabe desse meu problema, então já tira de letra, né? Mas tanto para escrever quanto para falar, eu troco bastante as letras, né? Não sei o que é esquerda direita, essas coisas que a pessoa que é dislexa, que tá aí me assistindo, sabe como que é. Então, tudo que é tipo de preconceito, eu já sofri nisso, né? E, e quando eu escolhi fazer moda, foi há muitos e muitos anos atrás. Eu fiz, fiz meus cursos, fiz tudo certinho, né? Com louvor, porque se tem uma coisa que o dislexo é, ele é, a se ele gosta daquilo, não tem quem bate, ele consegue, ele segue aquele objetivo, né? Então, é uma coisa é uma, uma coisa ótima do dislexo, porque a parte que funciona melhor na, na pessoa dislexa é a parte da criatividade. Então, ele consegue se uh, focar numa coisa que ele gosta muito e consegue fazer. E eu sempre gostei muito de moda. Então, eu fiz. E sempre gostei muito do direito também, né? Então, comecei a fazer a minha faculdade de direito e quando eu estava no sétimo, oitavo semestre, eu parei. Parei e fui pro lado do, da moda. Continuei com a moda. Fiz roupa de criança. Trabalhei bastante com roupa de criança. Aí, saí da roupa de criança. Comecei a fazer roupinhas pets Na minha época, não tinha YouTube. Na minha época, não tinha ninguém ensinando no YouTube. Tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinha. Tá? Sozinha. Como que o cachorro veste o corpo do cachorro. Como o cachorro vendo Eu aprendi sozinha. Não tinha ninguém que me ensinava. E... Ah, e aqui no Brasil só ensinavam roupa, ah, só tinha modelagem, só tinha curso para roupa de gente, não tinha nada com cachorro, então tudo que eu aprendi de cachorro eu aprendi so, sozinha. Comecei a fazer bazares, fiz muitos e muitos bazares lá em Blumenau, sou muito conhecida pelos meus bazares que eu fiz lá e sempre foi sucesso, até hoje o pessoal me liga, o pessoal me manda ah, e-mail, me manda recado no Facebook perguntando dos meus bazares, quando eu decidi fazer molde por que, que eu decidi fazer molde né fazer os meus moldes e mandar começar a vender para o pessoal a ah, quando começaram a pedir o pessoal começou a cheiro ninguém faz molde Por que, que você não faz os teus molde e não vende para gente então eu fiz um teste fiz as nossas apostilas e teve muita saída no mercado livre vendeu bastante então eu comecei a fazer os moldes comecei a fazer todos os meus moldes nos tamanhos que eu sempre fiz as minhas roupas que eu sempre fiz as minhas peças para os bazares então por isso meus moldes são bem conhecidos ah, sempre trabalhei com esses tamanhos sempre bateu certinho sempre deu certinho e, e sempre fiz ah, essas roupas então já faz anos que eu trabalho na moda pet então até que um, uma pessoa comprou os meus moldes no mercado livre e gostou da forma como eu explicava, mesmo tendo essa dificuldade para falar, gostou da forma como eu explicava, da forma que eu fazia. Eu tenho curso no tem tenho curso de modelagem, modelagem a ah, no papel, modelagem no CAD, modelagem, tudo que é curso de modelagem eu tenho. Tudo que é coisa de modelagem eu sei fazer. Então, essa pessoa gostou muito do meu trabalho, gostou muito entrou em contato comigo para fazer uma parceria e começar a vender na Hotmart, né? Fazer tudo certinho. Graças a Deus tem sido, tem sido um sucesso. A gente está no ranking de um dos, mais, dos cursos mais vendidos, né? Então, Moda Pet é o curso mais vendido que tem da Hotmart, é o nosso. Graças a Deus por isso, né? e teve alguns problemas com outra a artesã e desde então começaram a, a vir a me ligarem né começou gente me ligar começou gente mandar recado mandar ah, um monte de coisa falar um monte de coisa e começou e na minha página né e foram na minha página falaram coisas lá na minha página absurda a ah, começaram a mandar recado, a escrever coisas para me ofender, até da forma de eu falar, dizendo que eu não sei nem falar. Me machuca, sim, me machuca porque eu cresci sofrendo esse tipo de preconceito. Mas fazer o quê, né? Vida que segue. E eu gravo bastante vídeo e deixo no YouTube como estreia. Eu deixo lá no YouTube os vídeos como estreia. Conforme eu vou gravando, eu vou colocando, eu vou editando o vídeo, eu coloco lá no meu Face, editando o vídeo e coloco a foto. E hoje... Hoje, exatamente hoje, dia 3 de agosto, né? Hoje foi a estreia, porque sempre vai, toda segunda-feira tem a estreia de um vídeo. Hoje foi a estreia de um vídeo. E estão falando que eu copiei esse vídeo. Eu não copiei. Eu não copiei essa peça, né? Porque o meu vídeo, quando eu comecei a editar o meu vídeo, como vocês podem ver aqui, foi dia 27 de julho. Tá aqui. E o meu vídeo foi, foi lançado hoje, mas ele já tava lá desde o dia 27. Foi porque uma pessoa, uma das nossas alunas, a Dani Moraes, se eu não me engano, essa aqui, me mandou essa foto no grupo dizendo, Sheila, olha só, para você desenvolver para a gente. Eu achei essa foto no Pinterest. O que, que você acha de desenvolver esse molde para a gente? E eu desenvolvi né? e postei lá. Como vocês podem ver, ainda disse para ela, tá, Flor, só me manda o link do site para que depois não venho falar que eu tô copiando da pessoa né porque isso já aconteceu com outras uh, meninas eu já vi acontecer eu já vi acontecer de gravar vídeo especialmente para outras meninas né então sempre quando eu vou fazer alguma peça que alguém me pede eu sempre coloco oh, a fulana de tal pediu isso pediu isso pediu isso para não envolver meu nome porque se tem uma coisa que eu cuido que eu zelo é do meu nome né então tá aí eu desenvolvi a peça dia 27 tá aqui ó como vocês podem ver. E hoje foi para o ar. Hoje, dia 3 de agosto. E já veio o burburinho que eu tinha copiado da pessoa, né? Já as outras pessoas, porque as minhas alunas, tanto, eu digo minhas, mas elas são alunas de todos, de todas as estilistas pet. Elas estão aqui, estão ali, estão lá, estão em todos os lugares. Então elas acabaram, Sheila, estão achando que você copiou. Não, eu não copiei, tá? E se a, você tirou a tua inspiração, do Pinterest, eu também tirei a minha. Se eu copiei, você também copiou. Tá bom? Quanto ao registro, eu tenho tudo registrado também. E eu sei muito bem a diferença de um pedido de registro para um registro. Né? Então, gente, era isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. Tá bom? Então, assim, a não saber falar direitos, R, S. Não julgue a pessoa que ela é burra. Ela não é burra. A inteligência dela, às vezes, é maior do que a sua mesmo. Então, tem um pouquinho mais de respeito pelas pessoas. Tem um pouquinho mais de respeito, porque outras pessoas que falam como eu, outras pessoas que passam o que eu passei, né, se identificam comigo e gostam de mim. Eu coloquei o nome desse vídeo para que tá feio, porque tá muito feio. Tá muito feio mesmo. Eu não quis me maquiar. Eu não quis me arrumar para fazer esse vídeo, porque eu não preciso, eu quis mostrar o que eu sou. Eu sou isso aqui, ó. Eu sou a Sheila, assim, ó, de cara limpa, que não sabe falar com os S, com os Rs, com os Ls direito. Sou uma pessoa que confio no que eu faço profissional, sou muito boa no que eu faço. Eu não sou prepotente de chegar e dizer aqui para vocês que eu sou a maior estilista, a melhor do mundo. Não, eu não sou. Não tenho essa prepotência. Eu sou, sim, muito boa no que eu faço. Eu sou muito boa no que eu faço. E você, que é minha aluna, você não precisa... Sair de curso de fulano, nem de cicrano. Você precisa sim pegar o que eu sei de melhor, pegar o que ela sabe de melhor, fazer um combo pra você e você será excelente, porque é esse o meu objetivo. O meu objetivo é fazer você crescer. O meu objetivo é fazer você fazer sucesso. Porque eu sempre digo que o sucesso de vocês é meu sucesso e isso não é só um bordão que eu criei. É o que eu acredito. Eu quero que vocês, minhas alunas, façam sucesso. Não me importa se vocês pegam só o que serve para vocês de mim. Vão lá, pegam o que serve delas para vocês. Desde que vocês sejam as melhores. Tá bom? Então, beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. E o sucesso de vocês também é o meu sucesso. Então, vamos fazer roupa pet. Tá bom? Beijo, tchau.